Olá, ah, gurias, gurias, tudo certo com vocês? Gil aqui novamente para mais um vídeo de Sky Factory 2.5 na companhia do meu colega Thiago Bully do canal Bully Gamers. E no vídeo de hoje vamos fazer uma mob trap porque tem alguns recursos do Sky Factory que você só consegue matando monstros. E a melhor forma de fazer isso é fazer uma mob trap. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Tem que ter água, né, para gerar o um monstro. Gerar o um monstro não é só tempo. Eu acho que com água é mais rápido. Como assim enquadra com mais rápido? É, eu acho que spawn mais rápido com água. Se não me engano. Tem um, tem um negócio desse. Quebra esse bloquinho aqui, ó. O primeiro que tá ligando a plataforma aí que eu fui. Tá com medo, é? Né? Não, porque se spawnar a bicha, ele não vai pra aí, entendeu? Creeper, pelo menos. Okper. Oh, acho que tá bem longe já, né? Tem que ser 25 blocos de distância, se não me engano, eu li -se em algum lugar. Assim, 25 blocos de distância daqui, onde a gente tá. Eu acho que tá dois pau, né? 5, certinho. Tá, agora eu finalmente consegui fazer a Wave Silk Mesh. Aí coloca duas madeiras brutas de cá. Dois sticks. E temos uma peneira mais forte. O que ela vai gerar? Não sei. Mas tá aqui. Ah, então não. Tá aqui, ó. Bem diferente. É maior o buraquinho dela. E como é que a gente vai matar os bichos? Vai ser na mão mesmo? Vai ser na mão. <risos> Por enquanto... Ou então você faz pra cima... Como gente... Pra cima. Que aí a gente faz um... Uma parada com água. E eu acho que tem como fazer... Tipo uns... Uns... Como é que é o nome? É que Aqueles... Aqueles... Sabe quando você faz armadilha no... Lá fez explicação. Sabe <risos> Senta que lá vem a história. Ah, Sabe tá. quando você. Eu tô ouvindo, vai, continua, vai, Sabe quando você se perde numa ilha deserta? Só que na ilha deserta tem canibais. O que, que os canibais fazem? Eles fazem os buracos, colocam folha pra cobrir o buraco. Só que pra garantir que você vai morrer na buraco, colocam uns negócios lá embaixo. Qual é o nome desse negócio que fica pra cima que você cai e te fura? É. Spikes. É tipo espeto, né? Lança? <risos> é, tipo umas lanças presas no chão Sei lá como é que faz Deixa eu ver aqui, Spike Spike Você é esperto, hein? É isso mesmo? Hum, assim, eu escrevi só Spike Ele deu umas barras aqui Mas eu acho que é essa Só que tem de ferro Tem de madeira Uden Spikes Como é que faz Uden Spikes? Tem de madeira Tem de ferro, tem de diamante Ó, oh, tem de madeira de terra, a gente faz de terra e a gente faz de terra. Ó, tem de terra aqui, de bolinho de terra. Ah! Ah! A gente precisa de quatro espadas, três espadas pra fazer um e bloco de, de madeira. Ah, então é simples. É fácil. Aí você tem que fazer o um negócio pra cima então. Ou não, você pode fazer onde você tá feliz mesmo e eu faço uma, um andar abaixo, porque assim, é um dos objetivos do jogo fazer um andar inferior. Como é que você vai fazer um andar inferior? Com água, a gente joga uma água aí tu Ih, peraí, isso vai dar trabalho. Ah, boa, É, mas só com água mesmo. Aí, deixa eu pôr o balde aqui. Eu já tava, eu já tava aqui pensando aqui em me suicidar. Falei, eu pulo, suicido, coloco o bloco. Quer arriscar Deixa que eu arrisco, peraí. Eu tô com o inventário vazio, deixa eu lá. O que que é? botar onde? Não, deixa eu, deixa eu, deixa eu fazer, que você consiga. Deixa eu esvaziar meu inventário, né, porque já não basta você ter morrido. Aí esse, esse arco-íris em forma de anel ao nosso redor Cadê? Cadê? Ah, caramba! Que, que, que negócio gay. <risos> que, tranguei, <velho. risos> que negócio gay pra caramba é esse? Agora que eu fui ver. <risos> Boa Saturno, só que com um arco-íris em volta. Tá, vamos lá. Deixa eu ir lá na habilidade, na seduzência total. Aí é, eu vou e morro, quer ver? Deixa eu dar uma de Kiko primeiro, coçar o nariz. <risos> pera aí, se você fazer isso aqui, ó. O okay, quê? Pera aí. Colocar um bloco aqui e outro aqui, ó. Aí água não tinha... Tipo, Aí esse viu que não porra nenhuma. Aqui embaixo ela continua mesmo. Né? Agora tinha que subir pra eu pegar. Ai, meu filho, sobe. Sobe mais rápido. Sobe mais rápido. <risos> Subiu. Agora tem que fazer a curva. Ai, Jesus. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Tô vendo que eu vou morrer. Pronto. Agora eu posso descer, segurar o shift. Ah. Até que não sou burro, não. Se bem que foi meio baixo, né? Podia ter feito mais alto. É, dependendo do tamanho que você fez aí, os bichos não vão spawnar. Não, mas tem que spawnar em cima, cair aqui e morrer. Mas como é que eles vão cair aí? aí a gente vai fazer um buraco, né? Ai, não, não, não, não. Não, não, tô de soco. socorro, socorro, socorro, tô caindo. Vem. Ah, não, voltei, voltei, voltei. Peraí. Calma aí. Devagar, devagar, devagar. Sobe, sobe, sobe. Parou, não. Tem slab aí? Tem. Cara, nem sei como eu subi aqui. Me <risos> dá umas, um, por favor. Assim? Oh, Nossa, eu vi. Você viu? Quase. ali não. Ai, pronto. Troca. Por que você não tira essa água daí? Tô tentando, aí, calma aí. Tirar água ainda não. Ah, é que depois você bota de volta, né? Na que for subir. É que eu deixei o balde lá. <risos> Ai, peraí. Hum. Você podia, você podia ter avisado, né? Que você ia fazer isso, que eu quase caio. Ah, é, eu vi. Fazer um negócio aqui. Ah! Caiu. Cai. Tem água aí? Sério? Cai, tem. Me salva antes de eu, de eu morrer, por favor. Não adianta. É só jogar água. Se for rápido, eu sobrevivo. Já joguei, já. Ca... <risos> Elas são é a mesma velocidade. Será? <risos> eu tô morrendo. Olha pra trás aí, ó. Ai, já chegou. Chegou, chegou. Pera aí. Eu tava segurando o shift, cara. Isso não pode. Isso não vale. Tô chegando. Deu certo aí. Ainda não morri. <risos> eu ainda não morri. Tá intacto, invicto. Invicto? Não tenho nada de XP pra poder falar que tá... Ah, tá vivo. Mas tá. Mas tô vivo. Meu único medo é que spawne água enquanto eu estiver completando. E vai spawnar, porque tá de noite. Apertou F7. Aperta é F7 ah, porque já tá, tá. amarelo. Ah, com os quadradinhas aqui, né? Uhum. Aí se eu lembro bem, o amarelo quer dizer que pode ser que spawne algum bicho, mas não vai spawnar se a gente estiver perto. Aí o vermelho é que vai spawnar querendo ou não. O vermelho é fodeu tudo. Aham. Uhum. vermelho é corre negada. CORRE NEGADA! O que a gente tava fazendo aqui que você falou que precisava de. Ah, que eu fiz a, a CRUSBO. A A... a SIF mais forte. Sith... É, é SIF mais forte. Olha ah lá, saiu um zumbi lá. Quebra, quebra ali pra ele não vir pra cá, hein? Quebrou? Não, mas ele tá embaixo. Mas quebrei. É, eu tive uma outra ideia. Se a gente quebrar, quebrar as velas, eles vão spawnar, de dia vai morrer todo mundo. Só que era bom. Mas se deu muito demorado, não vai, Ah, mas a gente não tá fazendo nada por enquanto deixa ele. Né? É. Se a gente decidir como é que vai ser. Tá, a gente precisa em mil. Lá. Hã? A gente precisa dar bon em mil. Bon em mil? Mas pra só spawnar um é. esqueleto, spawnou um Steve lá. Ele tá vindo pra cá. Spawnou dois Steve. Eles são mais espertos. É, eles pulam Tá difícil então... quebrar aí Oi, oh, Steve Morre Joga esse para pra baixo também será que, será que ele pega skins de pessoas aleatórias e jogam aqui? Eu acho que é Não acho que ele deve, um, deve pegar de alguns alguns youtubers Você viu que tinha o um nome nele? Eu derrubei e nem vi o nome É, tinha nome, sim Mas porque tá, não tá aparecendo a skin aqui, eu não sei E, e os bichinhos? Vamos fazer aqui, ó, os espetos Como é né? faz os espetos Preciso de três espadas e madeira comum Que é assim, ó Deixa eu ver se vai dar certo isso Se eu entendi bem Faz isso aqui Aí, não, pelo pô. que eu vi aqui, essa daqui é essa Mas acho que dá com qualquer uma aí, viu? Deixa eu ver, pera aí, deixa eu ver, então. Dá não, não. Não, tem que ter pelo menos uma daquela, né? Ó, oh, dá quatro, cara. É, bastante. Você pega, pega aí. Ué. Caralho, olha o tanto de bicho. Eu não vou lá não. É, só tem que creeper também, né? Aham, uh -huh, por isso. Pera aí. Tá, você tá com o inventário limpo? Basicamente. Vem pra cá, pô. Tenta. Aí. Fica aí. Sai daí, não. Acho que o creeper não, não sobe. Não explode dessa distância. O que tá tirando em mim? Olha tem um esqueleto, esqueleto tá lá atingindo? embaixo. Caiu o esqueleto. Não tem um. Vai explodir! Caraca, como eles estão me acertando? Ah, não. É, é fome. Você aqui embaixo? Ou, ou é um zumbi com a cabeçona grande? É, é um aqui. zumbi. Ué, pera aí. Por que eu não tem cabeçona grande, não? Não, acho que tá com chapéu, o esqueleto. Aqui, ó. Tá eu vendo? Cheio de creeper, aí. Caiu o último, não. Ai, isso Ah! Papel. Só o que você que pode fazer? Hum. Aqui, ó, tá vendo aqui onde eu caio? Ah, Sai! Falei. <risos> Falei! Falei! Não. Você é burro, cara. Que loucura. Droga. Ele tinha pego, tinha pego um osso. Jesus. Você tem a escada aí? Nossa, quase que eu pulava. Pulei porque eu sabia exatamente onde eu tava pisando. Aqui, ó, olha só. Você coloca. Uma meia embaixo Pra ter um espaço pra gente usar a espada O ender nem precisa de 4 blocos pra ele ficar vivo, né? Acho que 3 é o mínimo Me ocorreu só uma coisa Hum E se o bicho que caiu aqui for um creeper? Não, ele não vai explodir porque ele não vai conseguir acessar a gente, né? Mas eu acho que se ele cair em cima desse negócio Ele já... Pode? Não, eu acho que eles ficam... Tomando dano até morrer Ah, o spawn área já fica escrito spawn área de default, né? Uhum eu achei que era você que tinha colocado a última vez. Aí em cima aí, a parte de cima é feito com meio bloco, tá? Uhum. Pra evitar que eles spawnem em cima. Tem uma escada aqui, deixa eu subir um pouquinho mais, peraí. aí. Como é que é? Eu tenho uma escada aqui, deixa eu subir. Olha aí. Tô indo aí embaixo. Ah, é em cima mesmo. Ah, quer dizer, é embaixo mesmo. Deixa eu ver se é bom. <risos> tá pulando nele. É, vou ver se vai dar merda, peraí. aí. É, fica tomando dano até... Seixi. Ei, porcaria, em vez de fazer hum. espada, eu fiz quatro pá <risos> <risos> Ok Em vez de fazer pá, espada eu fiz foi pá <risos> Ai, caraca, que lerdeza, cara Isso, só é de encostar nele pela lateral também já dá Uhum, acho que vai dar pra matar os bichos Aqui, ó, agora vai dar certinho pelo que eu queria, ó Vem cá pra tu ver Eu tô vendo por cima Deixa eu descer aí, peraí. Não, lá de cá. Lá de cá tá melhor. Hum. Aí. O espaço tá certinho agora. Você pode matar, chegar aqui, pegar o item e voltar pra trás. E não tá mandando você chegar aqui pertinho. Só tem que tomar cuidado com os creepers. Quando for o creeper, você mata um pouquinho mais de trás. Mas acho que o Creeper tem que esperar até ele morrer, porque chegar perto é foda. Não, acho que daqui de trás onde tá aqui, ó, se você encostar no parapeito, as costas no parapeito. Ó, deu pra eu pegar aqui o item, tá vendo? Uhum. É, mas não deu pra pegar direito, não. Ah, que deu. Só chegar perto que dá. É, devia estar tá do lado daí, então. Então, tira as tochas lá e apaga ali em cima. Vou botar umas tochas aqui embaixo, agora. Não! Não! Não! Não! Droga. Vai. Ficou, ficou com o coração? Fiquei. Ah, então. Viu? Vamos lá. Deixa eu ter que chegar e dar a espada da final mesmo. Vai ter jeito não. Tá com o machado? Não, o meu acabou. Vai na pá então. Pra alguma coisa essa pá tem que servir. Agora What? eu morri. Não! Oh, não! Minha invencibilidade acabou. Saco. Como é que é? Minha invencibilidade acabou. Eu só caí aí, cara. <risos> um dano. Um dano. Pronto, tá tudo vermelho lá dentro. Aí. Deixa um buraquinho pra poder enxergar. Agora a gente vai pra lá? Ele só spawna se a gente for pra lá.